Aí, rapaziada, caverne, estamos de volta com mais um episódio aqui da caverna, o que que acontece? O ah. é O seguinte, o caverninha tá com esse nariz bento aqui, vermelho... <risos> o que que acontece? O caverninha foi pra praia? A tava gente tava passando um proseador, sabe que ele tava passando? Não sei! Pomada pra cachorro! <risos> rapaziada, pomada pra cachorro, tio! <risos> rapaziada, agora o caverninha fica com esse nariz assim até acabar o jogo! Muitos de vocês estão curtindo o Outlast oh. oh, muito maneiro, cara. O que, que acontece? Se vocês quiserem Outlast 2 já na sequência... O quê? O quê? 2? 2? com curtindo muito o Outlast 1. Sim. E gostaria de jogar o Outlast 2. Se vocês querem o Outlast 2, então votem pro Outlast 2. <risos> Mais bem isso aí, rapaziada. Rápido episódio. Mas, rapaziada, o que acontece? Paramos na parte aqui em que tentamos pegar o rádio. Sim. O Loki entrou no local, descobriu que a gente estava mandando mensagem aleatória para fora. Ah. E nos deu uma camassada de pau, tio. E ainda destruiu o rádio. O que o que acontece? Que, calma aí, jogo. Eu tô trocando ideias com os caras aí, tio. Oh, meu Deus do céu. Beleza, rapaziada, já tá rolando... O quê? Agacha aí, tio. eu é o qual? Eu é o qual? Rapaziada, era um passado, que A gente dá a volta aqui. É o Pascoal! Ai, o cara tá de rolê Eu vou ser de boa, tio, você é de boa, rapaziada. O Pascoal tá aqui, ó. Na sua melhor forma física possível. Ixi! Vamos sair da ponta do pé aqui tranquilamente. Pera o cara fechou a porta ali, hein? Rapaziada, eu vou sair fora daqui. Antes que o Pascoal chegue, hein? Rápido! Beleza. Ó, ó, a porta tá aberta aqui. Rapaziada, é o Fusca, hein? Olha o Fusca. Olha o Fusca, tio! Beleza. Já, já é pra dentro aqui, tio, ó, ó, saída Fecha a porta antes que o Pascoal desconfie de algo Rapaziada, saímos amigável, hein, saímos tranquilamente E aí, tio, tá de boa? agora ah, eu quero relaxar Eu acho que ele quer sair, hein Quer sair, tio? Como você não entendi Rapaziada, vamos ser fora antes que o Fusca chega É verdade, não tá vendo ali? Beleza Já passamos, já passamos Ó, voltei Beleza, vá até o bloco de administração para sair. Uhum. Rapaziada, a gente tem que sair fora, hein? Rapaziada, é um cagarinho aqui, hein? Peraí, tio, peraí, peraí, tá rolando os bloco, trocando ideia. Vai lá e vê. Beleza. Rapaziada, é, como que a gente chega nesse bloco da administração? Grega? Olha é o um escritor aqui, tio, ó. Rapaziada, é, o cara tá escrevendo aqui as paradas, hein? Escrito Beleza. Rapaziada, a gente já passou por aqui, hein? Quem se lembra, se lembra. Não tô lembrado, não. Será que agora tem um caminho diferente ou tem que ir de ponta mesmo aqui pra baixo? Beleza. Rapaziada, a gente já conhece esse local, hein? Oh, Deus. O, cavern... o cara fechou a parada aqui? It. It Jogo! Ah. Pera aí, eu tô calmo. Ah. Rapaziada. Uh, tem uma, uma portinha aqui que vai ter bateria aqui dentro. A caverninha tá ligado. Sente o cheiro da bateria. Vem a Ah, oh, mas não tem nada, hein? Olha aí no cantinho aqui, se não tem. Uh, já pegou a bateria. Tranquilamente, já vamos sair empinando. <risos> Beleza, tio. Já sai fora. Ó. Oh, sobrou pra cá, tio. A gente vai de peito, tio. Na coragem, no amor. Olha, parece aberto esse negócio aqui, hein? Jogo mentiroso. Beleza. Ei, jogo, pera aí, João, peraí, hein? Música de Pascoal? Qual é que é? É ele mesmo! Rapaziada, é o Pascoal, tio. Nossa, eu fiquei paradão ali, o Pascoal tá vindo! Pera aí, é parkour, o parkour é comigo! Tio. Tranquilão! fazer olha é as putinas do Pascoal batendo na parede, ah, Meu Deus do céu! Rapaziada! É e aí? E aí? Eu tô calmo, tio, ah, meu, pulando tem telhado, quero vir um pular, tio. E aí? Rapaziada, já estamos lá fora, tio. Meu Deus do céu, Pascual Bend, oh meu Deus, que neguinho pulando o muro, correndo atrás de mim. V vamos tranquilo, rapaziada. Tá, rolando os farol aqui, vamos seguir a luz, tipo, vamos lá. Rapaziada, o Cabernet tá sem tênis, tio. Oh, meu Deus, tá difícil correr nesse assim. asfalto lock aqui, hein. Beleza, Rapaz, vamos dar a volta. O Cabernet conhece esse território, tudo, conhece. Certo, cara? Sim, ó, ó, ó. Vai pra baixo aqui, flipa pelas turbineiras aqui. Dá, a ele tá por cima... <risos> o cara passa no meio de um buraco, já sai nadando... É bom no caneco, rapaz! Rapaziada, é agora, tipo, agora, a gente deu a volta. Agora tá rolando umas paradas mais sinistronas aqui, hein? Já te salvou o game, então tudo na tranquilidade. Tudo na tranquilidade. Rapaziada, viu aqui o negócio aqui ó, brilhando no meu olho? Eu vi, hein? Não. O jogo, você para de esconder os beleza <risos> A porta tá aberta. Tava então, umas bruxarias pra lá? Vamos, vamos somente ver o que, que tem aqui dentro? Vamos ver a bateria já? Ó, oh, ó. Oh. Beleza. Rapaziada, ó, oh, tem, um, tem um, uma carta mágica aqui. Segregas, essas é segregas. Beleza, mate-nos. mate, -nos. mate -nos, Põe a fogo no edifício. Esse lugar é pior que a morte. Mate-nos, mate, -nos, mate -nos. Oh. Rapaziada, você viu, né? A emoção dos carinhas. O que que acontece? A Caverninha encontrou a parada aqui Entrei aberta É a verdade. Pera aí, hein? E a bateria, aquela paradinha que a gente tinha com, com, combinado? Nem é sei disso. Beleza. Rapaziada, eu, eu vou carregar essa bateria antes do necessário por motivos é cagão. de Pascoal na área, hein? Tipo, oh, meu Deus. O Pascoal tá no seu melhor momento da forma física, tio. Tá no auge da carreira aqui. É isso Beleza. mesmo. Rapaziada, é um no escurão mesmo. No escurão aqui, tipo. Por trás. Ó. Outro parquinho. Já cai por trás. Flipa pra baixo outra vez. Oh, não. Beleza. Rapaziada, tá rolando barulhos aqui, gemidos. Pera aí, tio, pera aí. Calma aí, calma. Pera aí, eu achei que tinha uma parada aqui. Rapaziada, vamos, vamos, vamos de boa aqui. Mano, o cara tá fazendo ali, tio. O cara tá batendo um curumim. Rapaziada, esse jogo tá embaçado, hein, tio. Você é maluco. Beleza, rapaziada, ó. ó. Tem energia aqui? Caiu, mas é! Vamos ver pra cá. Peraí, jogo, peraí. Rapaziada, é, tá rolando uns cabos. Baterex aqui, aqui? Não. A gente vai ter que voltar. Com certeza abriu outra porta aqui, alguma parada diferente. Rapaziada, <risos> <risos> <risos> Venha para o papai. <risos> Olha as ideias da parada, tipo Vale isso o jogo. Beleza, tô calmo. Com certeza abriu alguma outra porta ali A caverninha somente Dá aquela olhada benta E aí, jogo Você, você abriu o que pra nós agora? Uma cadeia Será que abriu alguma entrada aqui? Alguma parada diferente? Ó, ó, ó, ó, ó Pra cá, tio Eletricidade O caverninha não vai nem tentar abrir isso aqui? Ou vai? Eu acho que ele vai, hein, tio ah. é. ai, ai <risos> Só pra saber, tio Só pra ficar esperto, beleza choca fraquinho, Rapaz, a gente tem que entrar na casinha aqui, tio. de alguma forma tipo, Rastejando, pulando alguma parada Beleza, enquanto o Pascal não estiver por perto É tudo na tranquilidade Sim E, Jo, como que a gente vai Entrar lá naquela parada? Não sei Rapaz, o jogo tá hard, hein Ó, barulho de helicóptero e tudo mais é Tudo mais Será que tem um buraco na cerca? Alguma paradinha aqui que o Caverninho não viu? Eu nem nunca vi. Esse aqui não tem nada. Aqui também não. Ó, ó, ó. Tá rolando uma nota aqui, Vamos ver se essa nota é segregas. É sim. A energia continua ligada. A eletricidade. Eu preciso pensar, Lisa. Eu pensei que a eletricidade fosse uma evidência de que alguma força humana ainda controla uma pequena parte do Monte Massave. Mas sobreviver é tudo que alguém com humanidade e sanidade pode fazer aqui. E nem mesmo por muito tempo. Você sempre foi razoável, Lisa. Você me diria para me acalmar, para olhar por outro ângulo. Loucura e desumanidade dominam esse lugar. Seja o que for, que está mantendo a energia ligada, está tentando me prender aqui. Será que preciso desligá-la de novo? Rapaziada, será que eu preciso desligar de novo? Fica aí a dica, hein? Uh, vou precisar desligar de novo. Sim. Rapaziada, será que eu preciso desligar de novo? Vamos lá e desliga, tipo. Ó, ó. Peraí, peraí, essa parada aqui é diferente, hein? Jogou! E <risos> aí? Okay. Rapaziada, tá rolando altas moscas. <risos> é aqui a gente já veio. Rapaziada, o Camininha lembra desses parkour aqui? Aham. Uhum. Beleza, acho que voltou no mesmo local. Só que agora tá com a luz ligada. Tem essa entradinha aqui, altamente chamativa, hein? Tava a porta! tava o biquet! a oh, porta, você abriu? Você abriu? Para de mentir, olha a porta abrindo e voltando aí, jogo. Uh, tem alguma coisa travando nós aqui, mas a gente pô. Vamos ver o que tá travando. Pode ser. O quê? Nos tiros! Eu nunca vi isso na minha, minha vida. O que é isso, tio? Pega essa bateria aqui. Tem como prender a porta aqui não, tio? Puxa pra dentro? Não. Rapaziada, nossa senhora, cheio de alicate aqui, ah, meu Deus do céu. Nossa, que bosta. Rapaziada, foi só pra bateria? Foi, foi, foi. Jogo. <risos> Rapaziada, tá rolando um testemunho aqui de Jeová? Ah, vou dar uma olhada. Tá ficando é doido, né, mano? Beleza, o noivo. Um corte entre os joelhos e o umbigo. A mesa de Gluskin é um perigo. Abrindo espaço para a semente plantar. O noivo só pensa em se casar. Um corte entre o joelho e o umbigo, a mesa de glass que é um perigo, abrindo um novo espaço para a semente plantar, o um novo só pensa em se casar. Um ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Rapaziada, tem de nada esse negócio aqui, tio. Vamos parar com esse negócio aí de semente plantar. Beleza. Rapaziada. Acho que é isso mesmo, tio. Tem que voltar. Nada de especial aqui. Nada, nada, nada. Ó, tem o um Loki aqui, tio. Quietinho no cantinho aqui. Isso é uma bichona! <risos> Beleza, rapaziada, é isso mesmo. Flipa pra fora. Rapaziada, a gente tinha entrado na casa. A casa tava alto, com altos indícios de que seria o local que a gente teria aqui. É mesmo. Beleza, na carta diz. Será que eu desliga a energia de novo? A energia tá lá pro outro lado. Agora o cabernet nem sabe mais como vai pro outro lado, hein. Deus, Deus. Deus. Beleza, vamos seguir a luz. Tipo. Ó. E jogo, e agora? Você não sabe nem eu. Esse aqui era a casinha, era só pra pegar a bateria. A gente volta pra cá. Vai ter que voltar pro mesmo lugar. Passar pela aguinha. E agora a gente sobe aqui. É, ué. Beleza. Aí voltamos ao mesmo local onde está tudo cheio de eletricidade. Vamos cair pra dentro aqui. Vamos continuar por baixo. Sim. Vamos apagar a luz. Vamos ver se tem como desligar né? a eletricidade benta aqui. Você é louco, tio Ele quer bater ah! Nossa senhora, sai fora, tio Você é louco, tio Tranca esse Loki dentro Ah, vai ficar aí, seu Loki. Vai ficar aí Beleza, rapaziada É isso mesmo, tio Você vai ter que ler as cartinhas e descobrir Ah, oh, meu Deus do é céu Rapaziada, agora... Era pro outro lado Rapaziada, agora a gente consegue sair Será que a gente consegue abrir essa porta lock aqui agora? Isso Tranca aí, tio Tranca esse lock pra fora Ah o que é que eu rei agora? Beleza, rapaziada, entramos, tipo, era isso aí mesmo Estamos dentro já Rapaziada, nossa senhora Suei aqui o micro-ondas <risos> Beleza, o que que acontece? Vamos simplesmente pra frente aqui Acho que não vai ter muita coisa pra esse lado aqui não Máximo uma bateriaquinha é benta Isso aí mesmo, tio Nada A gente já vai pro outro lado Flipa pra cá. Aqui mora, tio. Aqui mora amizades. Vamos, lá, vamos Vamos, vamos. Ok, peraí, João. Zou. Beleza. Abre a porta. Mas ele é aqui, hein? É aqui. Cuidado, cuidado, tio. Cuidado. você vai num caneco! Beleza. Abre essa porta, lock. Rapaziada, saímos de novo lá fora, hein? Entendeu? Você tá rolando um riozinho Loki ali embaixo. É isso aí. Matagal sinistrão. Ô oh, meu a gente vai ter que cair pro rio, hein? Sim, realmente. Bateria aqui. Rapaziada, ainda bem que esse Loki deixou bateria pra nós, hein? Ainda bem. Rapaziada, a gente vai ter que pular pro rio. Ô oh, meu Deus, tô de sunguinha Já para nadar. Pula. Rapaziada, a gente nada até aquela luz ali, ó. Tá rolando uma escada. O que? Jogo? Oh, marão! O oh, jogo, que isso, tio? Passa oh, até tá meu caninho aqui <risos> Ah, meu Deus do céu E aí? Como que a gente sai? Jogo! Aí, será que ele se segura no cano do amor aqui? Oh, meu Deus do céu Ah, tá vendo a escada aí, caverninha <risos> Segura ela aí, eu tô calmo, rapaz. Eu tava calmo, tava calmo O câmera! A câmera já tá pra dentro. Meu, bateria já. Ele tá rolando uma luz pra lá. Tá rolando um buraco pra cá, já derrapa. Ó. Eita, eu tô calmo. Que isso? Ah, meu Deus Você tá bem, tio. Você caiu gol um saco de bosta, hein, tio? Um monte de bosta. Ah, dentro da minha cara. Beleza. Rapaziada. Tá rolando um lugar que sinistrão, tio. Meu Deus do céu. Câmera, essa... vão filmar tudo. Beleza, de da escada aqui, não rola nada Vamos simplesmente dar a volta Subir a escada, hein? Vamos subir essa escada aí tio O negócio é alto, fiquem calmos tio, a gente vai chegar lá Vai, vai, vai, vai Dá um pulinho, vá o tamanho do cano aqui tio, olha isso aqui Isso aqui é uma arma pro caverninha tio, 9 barra 10 O caverninha tá umas giradas num tiaquísticas ele deitava esses caras aí, tio. Vocês tinham que ver a amizade que o Caverninha ia trazer pra esse local. Em termos de kung O que que acontece? Já tá na escada, tio. Tamo tranquilo. Chega lá em cima. Já vira pra direita. Rapaziada, tá ficando estreita paradinha aqui, hein? Vai tomar no caneco, A gente vai ter que sair aí pra fora. Rapaziada, a gente tá no alto, do alto, do alto. Beleza. Rapaziada, o Pascoalis deve estar por aqui, tio. Cuidado rapaz, Nossa, A gente vai ter que dar um pulo mortal tá um triplo aqui, hein? Será que o cara chega lá, tio? Vai lá e vê! Nossa senhora, tombi Freighters! É okay. Rapaziada, vamos lá, tio. Amarre o seu cadarço que a gente não tem, só, só no dedão. Vamos lá! Flipa! Oh! Nossa, segura, tio! Oh meu Deus do <risos> céu! Tá alto, tá alto! Puxa, puxa! Não, cai, não, cai não Não! não. Nossa, que... Rapaziada, quebrou o dedão de Aquiles, hein, no mínimo. Rapaziada, meu Deus do céu. Rapaziada, o cara é bom, hein, o cara é bom. Rapaziada. Tamo vivo, tamo vivo. Salvou. Uh. Não preciso de irmã, talvez algumas, algumas garotas que não estejam no meu sangue. Você é muito novo pra se preocupar com isso Quem que é esses locks trocando em dente? Oh, mas eu vou dar voadora, hein? Vamos por aqui. Rapaziada, parece a 2 aqui, hein? Vamos ficar esperto Muito parecido Rapaziada, vai rolar uma conexão, hein? Tá, rolando uma conexão com o Benta aqui Muita baguncinha ó, ó, já pula o colchãozinho aqui no amor Acabou a bateria, Beleza, tem como passar por aqui. Did, Rapaziada, os caras querem é visitante, hein? Estão querendo. Rapaziada. Isso o Gluskin. Quem que é esse Gluskin, tio? Rapaziada, estão trocando ideia. Eu das forte aqui, hein? Não corras. Do not run, please. Rapaziada, o que que acontece? É Já tem um local ali pra gente sair. Só que tem outro lugar pra agachar com uma que ali escondida, secreta. Rapaziada, o que que eu disse? Ó, ó. ó. Agora a gente pode voltar. E ir para o local onde iríamos anteriormente. Aqui dá volta. Tem que ser alguma coisa aqui, tipo... Olha aí, tio. Tava fácil. Era aqui mesmo. O é de primeira. Presente pro noivo? Como é que é? <risos> jogo! Pera aí, tô escutando você. Isso é Ó, um ó. Oh, oh. Pra cá, tio. Pessoal, umas pardinhas azul aqui, hein? <risos> Pô, meu. Eu tenho que carregar a bateria aqui de novo, jogo. <risos> Deuts, cavacos. E aí? Até um outro dia. Nossa senhora, Frank, rapaziada, rolou aqui, hein? rolou. Homens sábios. De volta aqui dentro, parece que quanto mais eu tento escapar, mais acabo preso. Gente morta já não me surpreende. Os suicídios me parecem sensatos Rapaziada, o que que é com? Vamos passar aqui com licença. E vamos continuar. Ó, oh, passa no cante aqui. Rapaziada, tem uns locos brincando. Ih, tio, <risos> tá de boa? Me desruga toda a minha pele, você. sendo que eu não mereço isso. Se não pegarem. The vamos dar pra ele. O homem lá de baixo. Vou andar de baixo. Muito mal, rapaziada. Será que o Pascoal que ele tá falando? De uma mulher do moreno. Rapaziada, fica aí a dica, hein? Pera <risos> oh, <risos> tá aí, aí, jogo. Pera aí, jogo. E aí? Tem como passar mais não? Não Como que a gente vai sair fora dessa parte aqui, tio? Ó, oh, tem outro buraco gigante nas minhas costas aqui, jogou, meu Deus do céu Ó, oh, meu, fala que é bateria, que não é não, tio Ó, oh, meu, Deus. Tá, beleza Ó, oh, outra aqui, ó, oh. essa aqui tava escondida, hein Beleza, é pra cá, tio, ó, oh, ó oh. Rapaziada, olha os Loki aqui, tentando esconder os nossos segregos aqui. Pô, aí, tio, mostra pra eles quem que é o Rambo aqui da parada. Que tipo, porra, qualquer tipo de negócio tentando fechar o nosso <risos> ventre Jesus. É, é, é, é, é. Boa noite. Ó, oh, e você aí, hein? Dá like nesse vídeo, hein? Compartilha